Oi, eu sou o Júnior Silveira, tenho 34 anos e eu não vou te ensinar como ganhar um milhão e 42 mil reais, mas vou te ensinar coisas incríveis que você precisa saber sobre o dinheiro em inglês nos Estados Unidos. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem com esse vídeo para te explicar um pouquinho mais sobre o dinheiro nos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar de dólar, rapaz, ó, é dólar, eu tô rico aqui, ó, muito bem. E esse vídeo, é claro, foi inspirado na Betina, aquela jovem investidora que tá aparecendo em tudo que é canto na internet, em Whatsapp, em Youtube, em é Facebook. Essa mulher tá em todo lugar. Oi meu nome é betina eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado e ela me inspirou a fazer este vídeo contando um pouco mais para vocês sobre dinheiro nos Estados Unidos sobre dólares muito bem então eu já peço a sua inscrição neste canal inscreva-se neste canal e ative o belzinho dê um tapa na orelha dele para você receber todos os vídeos novos e também não se esquece de me seguir lá em todas as redes sociais porque lá você também vai conferir mais dicas de inglês então vamos lá Dólar é o dinheiro, a moeda oficial dos Estados Unidos, certo? Muito bem. Então vamos começar aqui por moeda. Moeda em inglês é coin. Coin. Então temos aqui algumas moedas. E as moedas nos Estados Unidos, elas são diferentinhas do, do Brasil. Por quê? Para começar, por, porque elas não têm números. As moedas lá não têm números. E também têm tamanhos diferentes, certo? E também tem apelidos, vamos dizer assim. Então temos aqui a moeda de um centavo. É a moeda de um centavo, olha que pequenininha, uma moeda de um centavo, que em inglês você pode falar one cent, mas o apelido dela, o apelido carinhoso dela é penny, penny, tá? Então one cent, penny. Logo depois nós temos a moeda de cinco centavos. Cinco centavos, five cents, aqui ó, cinco centavos, five cents, ou nickel, nickel, certo? Tem até o nome daquela banda Nickelback. Que significa cinco centavos de volta, cinco centavos de troco. É, decepcionante, né? Depois nós temos a moeda de dez centavos. Ten cents. Or you can call it dime. Dime, você pode chamá-la de dime também. E olha só a diferença de tamanho da moeda de 5 centavos e de 10 centavos, ó. Então temos aqui, nickel e dime. É, a moeda de 10 é bem menor do que a de 5 de cents, nickel. Depois nós temos quarter. Quarter, que é a moeda de 25 centavos, tá? Quarter, porque é um quarto de dólar, certo? Então, quarter. Tem também duas moedas mais, que é half dollar, half dollar, que seria 50 cents. O nome lá do cantor, né? 50 cents, 50 centavos, half dollar, que é metade do dólar. E também a moeda de um dólar, que chamamos de dollar coin. Dollar coin. Tá aparecendo aqui na tela, porque eu não tenho essas moedas, né? Eu gastei tudo, então fica aí a, as moedas na tela. Depois nós vamos para cédulas. Cédulas em inglês, bill. Tá? Vamos começar aqui com... A cédula de um dólar, certo? Então, nós temos aqui, one dollar bill. One bill, tá? E aparece aqui atrás, in God we trust. In God we trust, ou seja, nós acreditamos, nós confiamos em Deus. E temos aqui o George Washington, né? Aparecendo na one dollar bill. Depois, nós temos a cédula de cinco dólares, né? Five dollars. So, we have here a five dollar bill. $5 bill. Ok? Também temos em God We Trust com o Abraham Lincoln. Como o presidente que aparece aqui. Logo depois nós temos a cédula de 10 dólares. So we have here a $10 bill. $10 bill. Né? $10 também tem em God We Trust in the back. Alexander Hamilton. Alexander Hamilton. Eu colei aqui. Depois nós temos a cédula de 20 dólares. Mas eu gastei e infelizmente eu não tenho aqui, mas vou colocar aqui na tela. Então, nós temos a $20 bill. A $20 bill. Or $20. Ok? Depois, nós temos a cédula de $50, né? Vou colocar aqui, ó. $50 or $50 bill. $50 bill. Com o presidente Ulysses Grant. Acho que é assim a pronúncia do nome dele. E depois nós temos esta cédula aqui, ó. A grandona aqui. Olha a bichona aqui. Muito bem. One hundred dollars. One hundred dollars. Ou você pode chamar também de hundred dollar bill. Tá? Cédula de cem dólares. Aqui nós temos o Benjamin Franklin. Tá? Também temos em God We Trust In the back, na traseira aqui. E se você chega numa loja e fala assim, você tem troco para 100? Em inglês você pode falar assim, ó. Can you break a hundred? Can you break a hundred? Você pode quebrar 100, literalmente falando, né? Porque você vai quebrar a cédula, vai né? transformá-la em várias outras. Então anota aí. Can you break a hundred? Or can you break a fifty? Sabe aquela gíria que a gente fala para dinheiro? Ah, dois mangos, cinco paus. Ah, um cascalho. Sabe essa gíria para dinheiro? Em inglês você pode chamar de buck. Buck. Então aqui eu tenho one buck, certo? E aqui depois eu tenho five bucks. Five bucks. Cinco paus, cinco mangos, né? 100 bucks. Sem mangos. <risos> e tudo que eu tenho aqui é cash. Cash, que é dinheiro. Você também pode chamar de money. E atenção na pronúncia, hein? Não é money. É money. Money. Se você vai fazer um pagamento com um cartão de crédito, por exemplo, você vai usar o seu credit card, ok? Credit card. Cartão de crédito. Então você fala assim, ah, eu vou pagar com cartão. Você pode falar assim, I will charge it. I will charge it. Ou seja, eu vou pagar com o cartão. Logo, a palavra charge, que significa cobrar também, pode ser usada no sentido de, de, de fazer um pagamento com um cartão de crédito, ok? Então, é comum você chegar na loja e as pessoas perguntarem assim para você, cash or charge? Se você vai pagar com cash, cash, please. Se você vai passar o cartão, você pode falar, charge, please. Or, I will charge it. Se eu chego numa loja e vou comprar um produto que custa 90 dólares, 90 dólares, e aí eu dou uma bill de 100, 100 dólares, e aí a pessoa vai me devolver o quê? 10 dólares, ok? She's going to give me 10 dollars back. Então, esse aqui é o meu troco. Troco em inglês, change. Change. Que é a mesma palavra pra troca, não é? Então, troca, troco, change. Ok? So... This is my change. E uma coisa legal de você saber é que os produtos nos Estados Unidos, quando você chegar no caixa, ele não vai chegar com aquele preço que você viu ali na prateleira. Geralmente, você tem ali os acréscimos dos impostos, as taxas, né? As taxas variam de estado para estado, mas calculamos aí uma média de 6% a mais. Do, do valor do produto que você vai pagar no caixa, tá? Então, muita gente se confunde, acha, pô, um dólar, que barato, aí chega lá no caixa, tá, um dólar e... Minha matemática é horrível, eu faço as contas aí, um dólar e pouquinho, e a pessoa, pô, mas eu vi lá... Mas, que você não calculou as taxas, né? Então, presta atenção nesse detalhe toda vez que você for fazer compras lá. A nossa querida Betina juntou um milhão e quarenta e dois mil reais, certo? Como que seria isso em inglês? Como que a gente fala um milhão e quarenta e dois mil reais em inglês? falaríamos 1 million 42 thousand reais. 1 million 42 thousand reais. Então é muito fácil, né? 1 million, um milhão, 42, thousand. thousand, é mil, OK? E assim vai. 2 milhões, 2 million. E atenção, não tem o S, tá? 2 million, 2 milhões, 3 milhões, 3 million, 4, 4 million. E assim vai. O S em million, você usa só quando você não diz a quantidade específica de milhões. Então, por exemplo, ela ganhou milhões na loteria. She won millions in the lottery, ok? Porque não tem a quantidade certa, ela ganhou milhões. E quando você especifica a quantidade certa, você não usa o S no million. A mesma coisa com 100, né? One hundred, two hundred, three hundred. Centenas de dólares, por exemplo, hundreds of dollars, porque não tem a quantidade específica das centenas de dólares. So I'm going to save all my fortune here, okay? My bills, my, my dollars, my coins in my piggy bank. My piggy bank, que é o porquinho, tá? O meu cofinho, piggy bank. Então, conclusão, o que, que eu acho tudo isso da Betina? Betina, se você juntou um milhão e 42 mil reais. One million, forty two thousand reais de uma forma legal, lícita, trabalhando, investindo o seu dinheiro, de forma honesta? Parabéns, minha querida, parabéns. A gente sabe que no Brasil, para muitas pessoas, é feio ter dinheiro, né? É feio você ter sucesso. Ninguém gosta disso, mas deveria ser uma realidade diferente, né? As pessoas deveriam cumprimentar, se inspirar e felicitar as pessoas que conseguem isso, né? Mas a gente sabe como é que a inveja nem tudo Este é um canal de inglês com entretenimento e é claro que eu não pude deixar passar aí a chance de pegar esse assunto que está sendo tão discutido da Betina e transformar em um, algo que possa acrescentar para você como aprender um novo idioma, aprender uma curiosidade, alguma coisa cultural de um outro país, para que você cresça não só financeiramente, mas também intelectualmente falando e que você passe conhecimento esse conhecimento para as outras pessoas também, tá? Por isso que eu peço que você compartilhe este vídeo, deixe o like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se neste canal, ative o belzinho, dê um tapa na orelha dele para você receber os próximos vídeos e também me segue lá no Instagram, no Facebook, em todas as minhas redes sociais para você continuar aprendendo mais inglês. Eu sou Júnior Silveira, professor de inglês online and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembre-se todos vocês, see you around. Bye! Now I'm going to spend all my money, I'm rich, come on. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see us true.